Fala galera, aqui quem fala é o Bom Beat. seja bem-vindo aí a mais uma podcast, a podcast sobre áudio, produção e beats. Então vamos lá, hoje eu quero falar sobre um assunto um pouco polêmico. É... Não é uma regra o que eu vou falar aqui, eu acho que é a minha visão, eu acho que essa é a ideia do podcast, a gente criar um debate. Então, quando você ouvir a minha opinião, gostaria que você deixasse aí nos comentários qual é a sua também, queria saber. Bom, primeiramente. Começando aqui, hoje nós vamos falar por que não dar beats grátis Bom galera, para mim existe uma diferença entre fazer uma parceria e dar um beat grátis Eu sei que quando você tá nas suas redes sociais, você posta algum beat, você posta beats novos no seu som de cloud Vem algum MC e fala, pô mano, é, faz um beat aí pra mim em troca de divulgação é, Me dá um beat grátis, é, se a música der certo eu compro mais Sempre tem esse, sempre tem uma desculpa nova Eles vão inventando desculpas novas Pra pegar um beat grátis E eu acho que você não deve dar Muita gente já nega, mas eu acho que Muita gente aceita isso é, E quando você nega O cara já vem te xingando, fala que tem Várias outras pessoas que dão Beat grátis pra ele, que não precisa Do seu beat, já vem Esculachando, isso aí Pra mim isso é uma coisa errada Não se deve fazer, não se deve desmerecer o trabalho De ninguém, é... O cara pode pedir o um bit grátis, aí vem de você ou não aceitar, e ele tem que aceitar se você não aceita. É, e agora o meu ponto de vista é o seguinte, galera. Eu acho que tem uma diferença entre você fazer uma parceria e dar um bit grátis. Para mim, você dar um bit grátis, você tá dando uma coisa pro cara e ele não tá te dando nada de volta. Quando você tá numa parceria, você tá dando uma coisa pra pessoa, pro MC, e o MC tá te dando uma coisa de volta também. Seja o que for, ele está aumentando suas vendas, está sendo uma parceria boa, é, vai te dar retorno àquela música que ele vai gravar Ou você acredita no trabalho da pessoa, você acha bom, você quer produzir o cara e você aceita, você topa fazer essa parceria Mas lembrando que sempre quando você faz uma música com alguém você tem é, direitos autorais ali da música, você também ganha dinheiro com a música, não é só MC, é isso uma coisa que você também não pode esquecer. Lá no nosso site, boombap.com, a gente tem um artigo sobre tudo de direitos autorais dos beatmakers em uma música. Acessa lá, vai estar o link na descrição, só clicar que você vai entender tudo. Bom, vamos lá. Por que você não tem que, deve dar um beat grátis? Como eu falei anteriormente, quando você está dando um beat grátis, é só uma via de mão única. Você tá dando alguma coisa para a pessoa, a pessoa não tá te dando nada de volta. Isso já é uma coisa extremamente ruim. Por quê? Porque você não tá ganhando nada ali. Você só tá dando. Você tá dando um áudio para ele. E a pessoa quando pede o beat grátis, normalmente ela não, vai, não quer pagar por nada, porque ela já não pagou pelo beat. Não vai querer pagar pela gravação. Não vai querer pagar pela mixagem e masterização. Não vai querer pagar por uma arte para lançar música não vai querer pagar também para divulgar, ou seja, o cara pode lançar o som ali, vai ter umas 300 visualizações, às vezes nem isso, às vezes um pouquinho mais, mas não vale a pena. E como você está dando um beat grátis também, você está quebrando o mercado, porque você está dando um beat grátis para uma pessoa, você poderia estar tá vendendo, e você tem que fazer dinheiro como beatmaker para poder investir em equipamentos, é, poder investir aí num fone novo, nos seus monitores de referência, na sua controladora midi, é, no seu microfone, no seu estúdio você tem que investir em você. Eu acho que você não deve dar beat grátis exa é, exatamente por isso, porque você tem que investir em você. Você investe tempo, você investe dinheiro e a pessoa gostou do seu beat e está te pedindo um beat ali. Ela tem que pagar, amigo. Ela tem que pagar. Você não pode ficar dando de graça a uma coisa que você gastou tempo, que tempo é dinheiro, e gastou várias outras coisas. Por quê? Você tem que investir em você. É importante você ganhar dinheiro, porque se você não ganha dinheiro com as suas produções, você não vai sair do lugar nunca. Uma coisa é uma colaboração, que é você em um artista, dividindo direitos autorais, que é o certo para toda música que você fizer, vendendo beat ou não. E outra coisa é você dar... O seu trabalho totalmente de graça para alguém que não vai ter um mínimo de tratamento com aquilo, um mínimo de profissionalismo. Você já sabe que a pessoa não é profissional pelo jeito que ela chega te pedindo alguma coisa. Se ela chega falando, ah, me dá é um bit grátis que não sei o quê, corre dessa. Essa é a minha opinião. Você pode ter outra, mas é isso que eu acho. Bom, espero que vocês tenham gostado da podcast de hoje. É um assunto um pouco polêmico, mas espero que vocês tenham entendido. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre dar bit grátis. Se você já deu, já caiu alguma furada, se você dá ou não dá bit grátis. Espero que vocês tenham gostado, gente. Obrigado por assistir.